aprontar? Aprontar. Eu aprontar. Eu já de tomar uma surra de apanhar dos pais Eu aprontava. Eu aprontava. Eu também. Eu também o quê? Surra de cinto, surra de você vara você de tomou? goiaba, tá um colorido, chinelo <risos> <Xirelo> de fio, <risos> de, fio. <risos> de, de ripa de ripa de caixote. <risos> Puta merda, aquilo foi Era um... colorido. <risos> Puta cara, cara, caralho, Carla. Ripa de, cachote. Ripa de caixote. Caixote. <risos> Acha de maçã. Caralho. Eu Sério? Meu de... pai era muito agressivo. o que, que você, você fazia? fazia? É, porque que que eu era fazia? muito... Eu, era, eu pedia dinheiro aos outros na rua, eu é, fazia, fazia muita ruaça, muita ruaça. É. Eu era muito é, levado, mas hoje eu tô... Você, você era um filho da mãe mesmo. É, com certeza. E principalmente carioca. É. Nos tempos de infância que eu mais gostava, é... é Desenhar ônibus do Rio de Janeiro. É, você faz até hoje ônibus. o ônibus oh, papelão. Pegou água pra, eu pra você, falou obrigado. Obrigado, Andréia. Obrigado, Andréia. Não, confuso pegou Obrigado, você. confuso. Boa, Charles. É. Então, ah. é, eu olhava os Bota ônibus... Bota água mais pra cá, Charles, pra você não... Com a da mão ah, aqui, ó. Bota aqui. Eu, olhava, eu olhava os... Eu vendo os ônibus passando. Tá. De carro, na Dutra, na Avenida Brasil. Quando eu saio de casa junto com o meu pai, com a minha mãe, no, num passeio familiar... Desenho ônibus do Rio de Janeiro, eu desenho. Não, eu adorava passeios turísticos, excursões. Certo. Porque na época era, era farofeiro, não era isso? Você era era farofeiro? farofeiro? Não, porque levava comida, uhum. fazia, fazia levava farofa comi na praia. Isso. Fazia comida, essa comida, churrasco, sim, sim. Roda, roda de samba e outros.